Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no segundo episódio de Far Cry New Dawn né? A gente tá brincando aqui um pouquinho no game, é, aprendendo a jogar ele um pouquinho Cara, gostei porque a ambientação dele é bem interessante, mano O chorar longe de novo avorecer do pessoal que está no chat da Twitch Então se você não me segue na Twitch, vai lá twitch.com-barra-tv. Opa, twitch.tv Twitch.tv barra twitch Elton Fanias, mano Deu um bug mental aqui agora ferrado, mano, mas vamos lá a gente está em Prosperity, né? Prosperidade. Aqui é o, o agenda de manutenção do, da casa, eu acho. Não sei como é que funciona. Os salteadores. Um grupo de salteadores com braços regionais por todo o país. Eles são violentos, armados até os dentes e tocam música alta que se ouve a milhas de distância. Isso é bem, bem interessante, guys. O braço regional em Hope County é liberado, liderado pelas irmãs <coughs> gêmeas Mickey e Lou. Com a perspectiva. Per Per perspicácia da Mickey unida à brutalidade de Lou Elas conseguiram oprimir todos Aqui em pouco tempo Olha só que interessante Olá Esté. como é que você tá? Tudo bom? Eles isolaram o novo Éden No complexo deles e se não acharmos Uma solução logo, todos serão mortos Por elas, olha só pessoal Então as gêmeas As gêmeas realmente, tem umas gêmeas aqui no Brasil Não tem? Tipo que são músicas Alguma coisa assim Mickey e sua Disney oprimindo todo mundo. Exatamente, guys. Vamos ver, acho que a nossa missão é por aqui, mas eu quero explorar um pouco a prosperidade aqui. Acho que é válido a gente explorar um pouco mais isso daqui. Parece que lá embaixo a gente tem outra coisa. Talvez seja alguma coisa de fast forward, fast travel, alguma coisa assim. Não consigo sair da casa, então acho que é, o objetivo deve ser por aqui mesmo. Minha mãe tem razão, nós podemos trabalhar juntos pra Eu sou, esse, cara. Tá? Eu tô ótimo, Sté. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem eu te chamar só de capitã, né? Capitã da segurança sua um pouco formal. Sou um Você pouco formal, verdade Capitã da segurança, né, mano? De roupa, gente começar, pode pegar ali. Nós vamos zerar Far Cry New é, Dawn, guys Aqui ao vivo na live ela vai te dar ideia é, E o pessoal do YouTube A gente vai separar os vídeos né, em, ah, deixa, a, a gente deixa, vai separar YouTube em capítulos, né? A, a gente tem o capítulo 1, um, capítulo 2 A gente vai ter vários capítulos Eu ainda não sei qual é o tamanho desse jogo Vamos lá, escolha a, a aparência Da nossa personagem Agora a gente pode escolher a aparência da nossa personagem Pessoal, chat, escolhem aí então pra mim a aparência da personagem. De 1 um a 8, qual número vocês querem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual número que vocês escolhem? Digitam no, no chat, qual delas vocês acham que eu devo colocar? Sem spam, sem spam, sem spam. Número 1, 2, a Ofral escolheu 2. Thiago, qual, qual, qual que você quer colocar? Sté? Você, por ser uma mulher, você, qual, qual dessas você escolhe? Qual desse, dessas oito dessas você escolhe? Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Deixa eu ver a sete. A sete é essa daqui, ó. E tem a quatro ou um. São personagens bonitas até. Ó, a sete é essa daqui, ó. Ela parece ser japonesa, descendente de asiática, alguma coisa aqui. Ó, oh, parece que o 2 ganhou, pessoal. Parece que o 2 ganhou. Ó, oh, tem um. Parece que o 2 ganhou. O 7 é mais bonita. Realmente, entre o 2 e o 7, o 7 é mais bonita. Mas como o chat manda... Então a gente tem quanto? Então, quanto o 7? A gente tem 3, 7. E a gente tem... Vamos lá. 1, 2, 3, 7. E 3, 2. Não é isso? É... Empatou, guys. Ó. Oh, eu vou escolher as, Mano. Eu vou escolher a 7, mano. Eu vou escolher sete, a 7. A 7 é mais bonita. Você vai mudar? Eu vou escolher a 7, mano. A 7 parece mais bonita, guys. Eu vou deixar a pele mediana. E vamos lá. Vamos confirmar aqui. Essas são as nossas opções definitivas. E aqui a gente tem a nossa personalização da personagem. Lembrando... Que eu, não te, eu não comprei a versão parruda do jogo, então a gente não tem a customização completa dela. Mas a gente tem essas roupas aqui que estão liberadas pra gente. Olha que interessante, mano. Eu gostei dessa roupa aqui. Por causa do óculos. Ó, oh, mas temos roupas, roupa de chapéu. Tem uma customização interessante, bem parecida com do Far Cry 5, acho, né? This is a very nice girl. Verdade, mano. Verdade. Vou colocar uma roupa nela mais tranquila. Uma roupa assim, ó. Apocalipse. Né, acho que é a roupa apocalipse Será que é vaqueira, mano? É, vaqueira ficou legal, hein, mano Gostei, o chapéu dela O chapéu dela vou colocar esse daqui Vou colocar o chapéu vaqueiro mesmo Cabelo, tem como a gente alterar o cabelo Também, guys, cabelo curto Cabelo pequeno Eu Vou deixar esse cabelo aqui, ó Fica bem interessante um cabelo curto Entendeu? Fica show É, de óculos fica nice também, né, mano Vamos ver como é que fica de óculos, ó Ó, de óculos ficou legal, cara Deixa igual a Thalia. Beleza, pessoal. Vou deixar ela igual a Thalia, então. Faz a Thalia. Beleza, mano. Pera então. Vou fazer a Thalia. A Thalia, ela tem um cabelo grande, né? Eu vou colocar um cabelo grande nela aqui. Deixa eu ver se o cabelo grande... ó. A Thalia tem um cabelo assim. Só que eu não vou colocar a Thalia... Será que eu devo fazer a Thalia ruiva? Eu vou deixar a Thalia com o cabelo preto, mano. Ó, a Thalia tem um cabelo mais ou menos assim. A roupa que a Thalia usaria no Apocalipse, pessoal. Qual seria a roupa que a Thalia iria usar? Eu acho que seria uma roupa mais ou menos assim, guys. Eu acho que a roupa seria mais ou menos assim. Manda pra ela. Ó, eu vou deixar ela... Eu vou deixar assim. Entendeu? Vou deixar ela assim. E o que que a gente tem? Bigode, mano. A Thalia tem bigode, não. Para. Sem bigode, guys. Mano, tem como você colocar barba na mulher, velho. Você não tá entendendo, mano. O apocalipse realmente é bizarro. Né, mano? Mas a Thalia não tem barba, guys. Então não tem... Tipo, beleza, vou colocar aqui É... Eu vou colocar... Mano, ah não, velho Barba, pelo amor de Deus, velho, colocar barba, mano Ó, eu vou deixar a Thalia de botas Beleza? Vai ser bota assim. Eu vou colocar uma botinha pra ela Fica bem interessante, ó Ficou legal, a luva Eu vou pegar uma luva mais legal, uma luva Parecida com a do CS, ó Uma luva assim, acho que... Deixa eu ver como é que fica essa luva aqui Acho que essa luva aqui ficou legal, ó Vermelhinha Parece a Thalia, mano. Realmente parece a Thalia. Parece a Thalia, cara. <risos> mano, tem... Vamos lá, vamos confirmar então o nosso personagem. Esse vai ser o nosso personagem então. O nome dela vai ser Thalia. Beleza, nós vamos jogar com a Thalia aqui no jogo. E vamos que vamos, né, pessoal? Acho que aqui a gente tem uma missão. Beleza, conta aí as coisas que você quer. Acho que pode ser dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, Capitã. Mas a verdade... É que precisamos de Beleza, ela manda por aqui Então, prosperidade é dela, guys Prosperidade que manda aqui é mas ela Então a gente tem que abaixar que a cabeça dar uma Nós íamos todos Legal, né, pessoal? Vocês conseguem entender a mensagem desse Iamos jogo? Você consegue selecionar o personagem masculino Mas agora. as mulheres então, Elas se tornaram líderes, você. entendeu? Olha Temos que coisa legal, cara a, a gente consegue ver que as mulheres, Pode mano Elas tomaram o lugar, velho Chegou no topo, entendeu? Elas mandam nos Essa lugares. É Isso que eu achei interessante. Mas Prosperity é sua base. A Beleza. Coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos Sim, Temos mano. Feminismo, cara. Feminismo. Excelente, mano. Ó, infraestruturas, infraestruturas desbloqueiam lugares, vários benefícios. Olha só que, legal. que legal. Então a gente dois tem dois, dois tipos de base, coisas. eu diria, né? O primeiro é a... É a sua base normal, a Prosperity é uma base e a gente tem as infraestruturas que seriam como se fosse pontos de checagem, outposts, né, aqueles checkpoints que a gente pode ter no jogo, acredito eu, né? A gente vai testar, este vai ver isso é mais à Hall frente. County. Olha tirar aí, para o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol para aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores, onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapitura Eita, locais para obter o que precisamos. Eita, prila. É, a gente precisa então, pessoal, é pegar etanol, mano, levar para as outras bases para pegar etanol, mano. Tem que roubar os etanol. Ó. Oh. Ultimamente Skyline virou Cities Skyline, mano. Mas não, mano, acho que a gente tem uma liberdade é isso, não, no jogo de construção assim, Tanto assim não, quanto o Sirius Skyline não, cara Mas de vai tudo cair ou não? Tá. Beleza Temos que um Vamos lá, missão de história Fuga, vamos lá, pessoal Vamos acompanhar ela então, essa missão Essa missão, ela Eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar logo ele É, tem que buscar o menino lá Chega a mina de cavão o Ops está disponível. O pessoal que tem Far Cry New Dawn aí quer jogar, mano? Só falar, mano. Estou acompanhando os seus feitos. E aí, eu como é que otimista. você tá? Tudo bom? Soube que o Wade Fowler pretendia abrir um novo Fang Seda, Controle não, de armas de aluguel. de aluguel. Legal. Bacana. Foda que eu tô sem armas aqui dentro. Não sei se lá fora eu vou ter, mano. Será que eu consigo chamar a Carmina para jogar comigo? Para ir junto comigo? E você chegar com a e Quando tivermos as pessoas certas, eu vou ter que investir nelas. Dar a elas as ferramentas, os materiais, os recursos ah, para, a para melhorias. É assim Isso que vamos é aproveitar a... Legal, pessoal. Então a gente tem é, o, a parada de a gente jogar com pessoas junto com a gente. A gente tem a nossa equipe. E a gente consegue jogar, por exemplo, pedir para Car, Carmina chegar Sim, com nós. Ser. Será que ela tá jogando com a gente? Ela já estava jogando com a gente e eu dei molinho. Ah, não. Ela tá jogando com a gente. Beleza. Vamos que vamos então. Vamos continuar. Campo de treinamento. Ela já estava. Não, ela tá aqui comigo. Não tá, não? Saber como é a vida fora do ah, não. Não acredito que Cuidado ela não tava, Deus, mano. A prova de bala, Putz, eu tenho que colocar de novo. Eu fui muito lento, guys. Meu Deus do céu. Pensei que ela já estava, mano. Que ela não tava, né? Então, vamos explorando por enquanto aqui, então, o mapa. Jardim medicinal. Tá, a gente tem uma... Parece que é uma base, né? A gente precisa de etanol pra fazer o jardim medicinal. Agora, mano... O jardim medicinal precisa de etanol, velho. Pra quê, cara? Tipo, as plantas bebem cachaça, mano? É isso? Os cara coloca cachaça, mano? O mapa é bonito, mano. Ó, o mapa é o Mapa é bonito, cara. Tipo É muito bonitinho. Tipo, tem árvores, né? Ficou meio abandonado. Tá faltando aí alguém aí, quem será? Eu não sei, mano, quem será, velho. Não, não dá spoiler, pelo amor de Deus. Bom, a Thalia tá jogando com a gente aqui, pessoal. A gente tá jogando com a Thalia. Deixa eu chamar aqui a equipe. Vamos lá. Deixa eu atribuir ela aqui. Pronto, agora pode contar, pode contar comigo. Beleza. O Liu. É verdade, mano. Falta o Liu, mano. E a gente consegue pegar o Liu, não é isso? Acho que a gente consegue pegar o Liu, guys. Esse vai ser o nosso objetivo. Abre o portão. Vamos lá. Beleza. Estamos com a 12 e uma pistola. Esse é o nosso outfit de hoje. E vamos que vamos, pessoal. Vamos começar aqui. Eu acho que a Carmina tá lá embaixo. Eu não sei o que ela tá fazendo lá embaixo, não. Ó, tem barcos aqui embaixo. Beleza. Show de bola. Eu vou primeiro fazer essa missão, mano. E depois eu vou pegando os postos avançados, tá? Eu acho que é melhor fazer essa missão aqui que ele tá pedindo o jogo. Depois eu já, já fico mais tranquilo no quesito de missão, né? Eu tô looteando aqui pra ver se tem algumas coisas Que esse jogo ele tem um sistema de looting muito interessante E vamos lá, vamos buscar Será que eu consigo pegar barcos, mano? Consigo comparar, comprar, criar barcos Ah, interessante, mano A gente consegue criar ali, tá vendo? Ó, tem umas paradinhas E assim que eu tá ali, conhecer o Liu Ô, louco, mano Toma posse, mano Eu quero dirigir, lógico que eu quero dirigir Pelo amor de Deus Ela trouxe um carro pra mim, mano Dirigir carro? Entra aí. Entra no meu carro e é seu. Entra aí. Vamos lá. Mostrar okay, controles. Tá interessante que a rádio... A rádio, ela não funciona, pessoal. Ela realmente tá, tem um negócio de rádio. Só que ela tch, tch, fica lá bugada, entendeu? Rádio, Como a gente tá no apocalipse, né? a rádio não funciona. Talvez algum, alguém deve ter criado a rádio, alguma coisa assim. Ai, meu, meu Deus do céu. É, meu pai me ensinou algumas coisinhas é Exatamente, o carro não é seu É nosso, mano, isso aqui é o comunismo, guys Acha que você comprou o carro, mulher? Esse carro aqui é meu também, é nosso Comunismo, comunismo Vamos lá, pessoal, vamos então Ir lá pro objetivo, que a gente tem que ir lá na mina Mano, Blaine County Tipo, realmente as estradas, elas estão bem abandonadas Eu acho que eu reconheço essa, essa parte aqui Em específico, guys vocês podem até achar que não, mas eu acho que eu reconheço, mano. Como eu joguei Far Cry 5, eu já zerei o Far Cry 5, né? Eu comprei ele na, na pré-venda, na, na época que ele lançou. Foi em 2019, eu acho. Início de 2019? Ou não, início. Início de 2018 que eu comprei o jogo, eu lembro isso? É, foi isso mesmo. Comprei em março de 2018. Far Cry 5, cara. Lane Count é do GTA, é, é verdade. mano é roupa. Count esse aqui, cara. É Hope, mano. É Hope Count velho. Meu Deus, aí, tá aqui que isso? Ali tá ali. Tem uma galera que tá tretando. Eu vou, eu vou acelerar. Vou bater neles. Mano. Vem aqui, vem aqui, vagabundo. Ai, ah, caramba. enfrentar os salteadores não é um passeio Caramba, mano. O cara jogou uma smoke, velho. Meu Deus, velho, como assim? O cara jogou uma smoke aqui, mano What the fuck? O cara sumiu, mano Mano, o cara sumiu, velho Ai Meu Deus, mano Bom, Eu tenho que chegar lá e saltar a mochila dele, mano Problema. Ai, meu Deus, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, mano Hard, nível muito hard, mano Você é louco? Ai, meu Deus, eu tomei balinha Rapaz, o jogo, ele realmente tá num nível muito difícil, guys Eu achei que, ele, eu, eu achei que o nível médio seria de boas pra jogar Mas eu tô vendo que a gente... Vai ter que jogar no nível... A. a Carmina tá inconsciente. Eu não quero saber, Carmina. O Mutico foi embora. Tá, vou saquear a mochila dele aqui. O que, que temos aqui primeiro? Deixa eu ver se... se ele pega alguma coisa. Tá, esse aqui é o um mercante, né? Trocar, vou lá buscar a mochila do cara logo. pessoas com mochilas vagando por aí, é uma boa ideia ver o que elas estão carregando ou o que elas podem pagar pelo que você tem. Cadê ele, mano? Tá, eu atropelei o cara. Beleza, eu atropelei o cara, beleza. Tá, e o cara sumiu, é isso? Eu tinha atropelado ele, eu lembro que ele veio pra cá, mano. Sumiu, velho. Fudeu, mano, tem umas cargas ali. Ele deve ter caído pra cá, não, mano. Mano, o cara sumiu, velho. Literalmente sumiu, mano. Mas tudo bem, vamos, vamos continuar aqui o jogo. Não deveria estar a pé, né? Eu acho que meu carro tá ali na frente. Acho Eu vou pegar meu carro de novo. Vou meter o pé. Será que ele levantou e saiu correndo? Porque aquele cara lá é um rato, mano. Ele joga uma smoke e sai correndo, velho. O cara, o cara ele, ele pega smoke e sai correndo, mano. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Carmina de novo. Equipe. Vixe, mano. Ela tá indisponível, guys. Preciso pegar... Um... Nossa, mano, preciso pegar umas coisas pra reviver ela. Que merda, cara. Mas tudo bem, a gente vai fazer essa missão sozinho aqui. Qualquer coisa diminua com a, a dificuldade do jogo se ele estiver muito difícil pra mim, mano. Acho estranho porque, tipo, o jogo... Sei lá, mano. Eu senti um jogo bem difícil mesmo. Não é fácil, não. E o cara tá me seguindo, mano. Pra que me seguir, velho? Fica na tua, mano. Não precisa de me seguir, velho tá bom vai você quer você quer me seguir então beleza aí ó, os caras ali mano fudeu mano tem um russo aqui mano fudeu mano fudeu tem um russo aqui guys não, sai fora, mano. Caraca, vai sai fora, mano. Sai fora, velho. O tá puto, mano. Oh, não, não. Mano, você é louco, velho. Esse é muito puto da vida, velho. Tá louco? Nossa senhora, mano. Bom, a missão acho que é por aqui, guys. Não sei se eu devo descer com o um carro, mano. Eu vou descer com o um carro, velho. Qualquer coisa a gente sobe de novo. Tá tranquilo. Vou descendo com o carro aqui pra gente fazer a missão do jeito mais tranquilo possível. Cheguei a mina de, de escavação, de, de carvão, mano. Eu vou deixar o carro aqui e vou ir a pé, mano. Vai que tem inimigo por aqui, o eu não quero fazer barulho, ó. Oh. Tá, tem inimigo poder, ali. Eu não consigo verificar, o tipo, tipo igual... A... Aqui sabe aquela visão que a gente tem do... É... Que a gente tem no, no, no, no, no Far Cry 5, que a gente aperta Z e aí a gente tem a câmera. É, mano, o Uso quase roubou o carro meu, velho. Tá. Não sei se a gente talvez seja legal a gente passar por ali por cima. Tem como a gente subir por aqui? Não, né? Tem como passar por aqui, ó. Outra vez. Opa, ouvi outra vez. Sem problemas, eu vou roubar a arma dele. Ele tá com uma arma melhor, acho que ele vai ser a nossa chance. Que Vamos saquear ele aqui, cadê a arma dele? Mano, eu não entendo, velho. De verdade, mano. O cara tava com uma metalhadora e eu não consegui pegar a metalhadora dele mesmo. Sai pra lá, mano. Sai pra lá, velho. Mano, cadê a metralhadora do cara, velho? Ah, você não vai falar que ela bugou ali embaixo, não, né? Ali em cima não tava, mano. Fala, minha querida. Como é que você tá? Tudo bom, Milly? Muito obrigado, Milly. Tudo bem, bom filme pra você. Deixa eu passar por aqui por cima. Ai, meu Deus. Tá, tem uma galera aqui embaixo. Sai pra lá, vagabundo. Ai, meu Deus, eu preciso de, de HP, guys. Eu tô realmente muito na merda, mano. Ah, não, não, não. Sai pra lá, sai pra lá. Não! Ah, mano... É, guys, eu acho que o jogo no, no difícil tá uma loucura, mano. Acho que o jogo no difícil tá uma loucura, velho. Difícil não, no normal, velho. Eu achei que seria mais fácil, mas jogar solo é complicado, mano. E aí, como é que você tá, Kenneth? Como é que você tá? Tudo bom, mano? Deixa eu, deixa eu diminuir um pouco a dificuldade do jogo, mano. O jogo realmente ele tá um pouco difícil. Eu deixei no modo durão. Acho que, eu Acho que eu vou ter que colocar um pouco menos aí, mano. Bom, vamos lá, pra pegar o cara daqui de cima. Acho que a gente já matou ele, não matou? Ó, tá. Eu não consegui pegar a arma dele, mano. Parece que ele dropa uma pistola. Ele tem uma metralhadora, mas ele dropa uma pistola, tá ligado? GG, velho. Tá, vamos recuperar a munição aqui, brava Tá, acho que tá mais fácil de jogar agora. Se eu morrer nesse daqui, é sacanagem, guys. Eu uso, eu uso meu inseguro com o mic de novo headset. Você tá meio inseguro, mano? Eu liguei o, o, o anti-ruído aqui, mano. Não sei porque o meu, meu, meu microfone tá dando ruído, mano. Ele tá morrendo, tá ligado? Eu tive que ligar o, o negócio do ruído do, do Windows. Tá, eu vou pegar a arma dele, mano Agora sim, velho Agora sim eu vou poder atirar normal Ah, entendi O microfone tá grudado no headset Saquei, mano O meu fone, ele... O meu microfone, ele foi de base, mano Então eu tô tendo que usar um outro microfone, Opa, coisa aqui Vamos lá, acho que a gente tem que entrar na caverna De alguma forma, Bess Onde que a gente tem que ir? Será que a gente tem que vir pra cá? Aqui tem como entrar? Mano? Tá, aqui tem como entrar, mas É diferente as paradas Tá, dentro da zona de busca, encontre um jeito de entrar no prédio Tá, tem um prédio pra gente entrar A gente já sabe disso saquear o máximo de inimigos possível aqui, pegar o máximo de itens possível porque ajuda na hora de a gente recuperar o pessoal e construir coisas tá, aqui tem uma paradinha vou subir por aqui O prédio que a gente tem que entrar, guys. Eu não sei qual é o prédio, mano. O jogo fala prédio, mas eu não entendi muito bem, mano. Tá, tem um prédio ali, tá? Tá bom. A gente tem que entrar em algum canto ali, acredito eu. Talvez seja, é essa parte aqui. Agora, como a gente vai entrar, eu não sei, mano. Como a gente entrar, vai entrar, não sei que eu não sei. Tá, tem uns carros aqui, de looting, acredito eu isso aqui, mano? Ah, parece que o pessoal treta com aquelas os partes ali. Estão nossa gente, todos pra de balas deles. Cara, mano, os caras estão fabricando bala, os velho. Os de todos na luta. Trancada, chave necessária. Acredito que seja ali, mano. Acho que acredito que a gente tem que arrumar um jeito de entrar por aqui, né, mano? Tem um prédio aqui, pessoal. Fala prédio, né, mano? Não tem prédio aqui, mano. Ah, é na caverna, mano? Mano, tipo assim, tem um prédio... Ah, não é nessa então, né? Provavelmente não é nessa. Na de cima. Então vamos lá, na de cima então. Vamos, vamos ver se tem uma caverninha ali na de cima. Estranhamente, mano. Tem aqui não, mano. Tem outra caverna ainda? Acho que isso aqui deve ajudar a construir, a fazer coisas ah, Não tô entendendo direito, mano Tem uma caverna por aqui Deixa eu, eu vou pegando os lutes aqui por enquanto Dentro da zona de busca, encontre um jeito de entrar no prédio Fuga Tá, tem um prédio. Ou será que é esse aqui, mano? É prédio? Eu preciso entrar nisso daqui, acredito eu, né, mano? Deve ter alguma chave. É, eu vou tentar procurar essa tal chave, mano. Munição. Vem em cima da mesa. Ah, beleza. Valeu, mano. Tá bom. Obrigado, Pedrão. Vamos lá, então. Pessoal do chat ajudando. Pessoal aqui da Twitch ajudando. Vamos pegar uns lootings aqui. Muito obrigado, Pedrão. Eu não, não sabia que tinha uma chave ali, velho. Eu achei que a gente teria que fazer outra coisa, mano. Bom, a gente tá aqui dentro da caverna, né, mano? Show de bola. Vamos que vamos agora. Vamos entrar aqui. Safe do safe. Só pra lá, meu querido. Relaxa, fica tranquilo. Você vai morrer. Todo mundo vai morrer. Tá, esse aqui a gente precisa... Tá, quesito de munição, mano. Esse jogo é bem de boas, eu acredito eu. Vamos, vamos ver como é que vai ser. Ai, caramba. Tá, vamos lá, então. Achei que esse cara ia morrer no melee, mas ele não morreu no melee, não. Pô, mano. Bom, vamos subir aqui então. Acho que esse jogo não tá com o motion blur ativado, pessoal. Acho que eu vou colocar o um motion blur nele. Eu gosto de jogar com o jogo com o motion blur. Tá, então, porra, o cara tá sentando o dedo ali no Meu outro Deus. maluco. Cara, eu achei que você tinha morrido. Thomas Rush era aquele personagem inicial do jogo, tá? Eu sabia que você ia dar um jeito. Você veio me salvar. Ah! Sua louca filha da puta! Você veio me salvar! A gente tá salvando o cara e o cara xinga a gente, né, mano? E rapaz. Nós temos que ir já. É, rapaz, vai dar ruim aqui, mano. Elton vai conseguir zerar, mano? Mano, eu acho que eu já consegui zerar esse jogo aqui, hein? Essas enquetes aí eu vou falar pra você, mano. Vamos, vai, vai, vai! Bom, o cara vai dirigindo o carro pra mim. Eu gostaria de dirigir, né, mano? Eu gosto mais de dirigir, mano. Obrigado, Glorious Brian. Como é que você tá, meu querido? Obrigado pelo seu host, meu querido. Ai, meu Deus, o jogo deu uma pequena lagada aqui. De boas. Estamos jogando Far Cry, uh, Far Cry New Dawn aqui, né, mano? Já ia falar Far Cry Zero Dawn, né, mano? Mas é New Dawn. Novo amanhecer, mano. É a campanha aí do jogo é, pós-apocalíptico, da, depois da explosão do 5. Pra quem nunca jogou Far Cry 5, não vou dar spoiler do jogo, mas pra vocês estarem vendo esse jogo, vocês já devem ter imaginado o que aconteceu, né? No início de gameplay, acaba mostrando. Esse jogo aqui ele é, a, é a continuação do Far Cry 5. Né, eu já zerei o Far Cry 5. Não zerei esse jogo. Isso daqui é a primeira vez que eu tô jogando ele, primeira vez que eu vejo coisa dele. Ele tá em promoção na Steam, pessoal. Que quer comprar ele, ó. R$29,00 você compra ele na Steam. Eu comprei. Eu tinha comprado Pummel Party para jogar com os amigos, só que acabei que eu não joguei. Aí eu pedi reembolso do jogo e paguei um real. Eu já zerei todos, praticamente. É, já zerei todos, todos mesmo. Só falta esse daqui pra eu zerar. Nossa, a Aurora Boreal, mano. Que, que bonito, mano. Isso é acontecendo em Montana, né, velho? Na Califórnia. A Aurora Boreal na Califórnia é meio bizarro. Mas tudo bem, jogo. A gente entende que isso daqui é um jogo. Talvez o campo eletromagnético da Terra tenha mudado. Sei lá. Os polos tenham mudado, né? E vocês estão ligados, né? Que a Aurora Boreal só acontece nas regiões de... Nas regiões no, nos extremos vontade. do planeta. Geralmente nevam, né? Nessas regiões. Ó, urso norte-americano. Tá, nova toca de animal revelado. Então a gente já sabe onde que a gente vai encontrar esse urso, caso a gente queira no futuro. caso a gente precise, né? Ah, tem uma motinha. Nossa, o cara bugou. Ele, a, gente, a gente clicou nele e ele simplesmente pulou, mano. Tem uma plantinha ali, tranquilo. Defender Rush Esse é o nosso objetivo Exatamente, mano Alasca, Antártida Groenlândia, Islândia esses lugares eles têm a aurora boreal, entendeu? Porque são lugares do extremo do planeta e a aurora boreal geralmente ela aparece lá por cima, que são os gases, né, da, da nossa atmosfera é, meio que emitindo essas luzes, né? Eu não, eu não lembro exatamente como funciona uma aurora boreal, mas pelo que eu entendo, eles a aurora boreal só aparece nos extremos do planeta, né? No sul e no, no norte, no polo sul e no polo norte, né? Lá por cima. Então, existem vários lugares tá que acabam é, aparecendo. É Vai ter que até lá. Vamos lá, então. Entra aí, mano. Oh, que legal, mano, a motinha. Só quer dizer que essas motos aqui a gente consegue jogar no modo multiplayer, no modo co-op, né, guys? Interessante a gente saber disso. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Scott Rush até Prosperity. Dessa vez eu tô dirigindo ele, mano. Mano, super interessante a ambientação desse jogo, hein, guys? Ele é um jogo totalmente de mundo aberto. O pessoal falou que sim, velho. Aí, o pessoal tá acreditando, mano. Tá vendo? O pessoal acredita que eu vou zerar o jogo, cara. 75%, de, de, 75 do chat... É... Fala que eu vou zerar o jogo, mano Aí, tá vendo? Vocês estão pensando que não? Vou zerar esse jogo hoje, mano Só vou sair daqui depois que eu zerar o jogo Olha, eu vou falar pra vocês, hein A ambientação desse jogo é muito bonita, mano A parada é andar com o cachorro do carro da moto Ô, oh, louco, mano Tem como a gente andar com o cachorro na moto e no, no, no carro? No carro eu acredito que sim Agora na moto é meio improvável Chegamos em Prosperity. E finalizamos mais um capítulo, pessoal. Mãe! Ai, calminha, calminha. Nossa, Rush, eles te deixaram desse jeito? Não é nada. Um ou dois e vou ficar bem. Eu ouvi direito? Você é Thomas Rush? Você deve ser a senhora Rai. Carmina me falou muito de você. Sua filha das mais duronas. Como se eu não soubesse. Carmina, pegue o álcool. Tá bem. Deixa eu ver essa ferida. Aparentemente, esse cara é o nosso engenheiro, né? O cara mais top que constrói as coisas, que ajuda a fazer Vai as ter coisas. Vai dar uma mexida nessa junta. Só sobrou você de lá. Uh -huh. Eu sinto muito, nem imagino como você sente. Responsável. As gêmeas conseguem nos tirar a esperança. Já dá para ver porque precisamos. Ah, o caixasiro aí. aí. Não sei se ainda posso ser útil de alguma forma. Ainda podemos fazer isso, Rush Ampliar e reforçar esse lugar exatamente como conversamos Não é fácil assim Tínhamos especialistas, técnicos Mas você começou com pouco Não é diferente aqui Você já. Olá, Kennedy, disposta? como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo de volta, meu querido Vamos precisar de mais gente Gente disposta a aprender muito e rápido S Gente pois disposta vamos. a aprender muito, hein, guys oh, Isso deve ajudar Preparado? Beleza, vamos consertar a perna do cara aqui. A junta dele tá zoada. Nossa Senhora. Perfeito, mano. A junta dele agora tá boa. Agora os caras colo colocaram no lugar certo, Beleza, mano. Então. Vamos trabalhar. Uau, para. Que tal descansar antes? É, boa ideia. Cachaça bebe cachaça. Agora o cara tá novo, mano. Beleza. Então, pessoal, a gente finaliza o segundo capítulo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejamos vocês no próximo capítulo.